Deus é um ser Se for é merda Se não for, não é Ora Ele não é A não ser como um vazio enorme que avança com todas as suas formas, em que a mais perfeita encenação é a da marcha de uma penca incalculável de piolhos de chá. <risos> Dia 25 de agosto de 2016 Brasília estamos aqui para te preparar para tua morte, agora já. qual morte na fogueira mas me diz como é que você pode acreditar que Deus te enviou nós só entendemos o caminho quando chegamos <risos> eu sou filha de Deus essa é sua grande vitória. O meu martírio. E a tua libertação? A morte. Seu Arthur O senhor está louco E a missa? Eu renego a missa e o batismo Não existe ato humano Que no plano erótico interno Seja mais pernicioso Que a descida desse alto apelidado Jesus Cristo nos altares Pronto, falei Não vou acreditar em mim eu já está vendo aqui o público de braços cruzados. Mas o dito Cristo é aquele que, diante do piolho Deus, aceitou viver sem cor. Enquanto um exército de humanos descendo da cruz, onde Deus, daqui de longe, pregado eles, há muito tempo, se rebelou, armados com ferro, fogo, ossos e sangue, avança, injuriando o invisível para dar um fim no juízo de Deus. Ela estava tomando remédio, porque ela estava muito apática e dizendo as mesmas coisas. Eu escrevi uma carta para ela hoje, e disse: Dilma, valsenado. Valsenado, não precisa dizer nenhuma palavra. Lembra daquela foto que saiu sua com os militares? Você olhando para as pessoas no olho, elas vão fazer assim, não vão ter coragem de ficar e mantei para ela exatamente uma cena que nós fazíamos com ela, essa grande atriz Joana. Palmas oh, maravilhosas! <risos>